Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo gelado. Para a massa do bolo nós vamos precisar de 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 ovos, 300 ml de suco e uma colher de fermento químico. E nós vamos começar separando as claras das gemas. Daí é só bater as claras até virarem claras em neve. Eu prefiro usar a batedeira, mas se tu quiser fazer com a mão, pode ser também. Para já em neve e sem parar de mexer, a gente começa a adicionar o açúcar. Se precisar, pode colocar um pouquinho do suco também. E depois que todo o açúcar já tiver sido misturado, a gente começa a adicionar a farinha aos pouquinhos. Bota um pouquinho de farinha e um pouquinho de suco e bate bem. Enquanto tu tá adicionando a farinha, já aproveita e coloca as gemas também. Depois que as gemas, o açúcar e a farinha estiverem misturados, tu pode botar o fermento. Mas depois do fermento, tu só pode bater por mais 40 segundos. A massa está pronta e agora a gente vai untar a forma. Eu gosto de untar com margarina, eu espalho bem no fundo e dou uma enfarinhada para o bolo não grudar. É importante pré-aquecer o forno a 250 graus por 10 minutos. Depois dos 10 minutos é só colocar o bolo no forno, a temperatura vai continuar sendo 250, eu não vou ligar o dourador e eu vou botar 40 minutos. E enquanto o bolo tá assando a gente vai fazer a calda ou a cobertura. Para isso a gente vai precisar de 200ml de leite de coco, 200ml de leite, pode ser integral ou desnatado, não importa, e uma caixinha de leite condensado. A minha dica é colocar primeiro o leite condensado e ir tentando incorporar o leite de coco nele com um garfo. Porque o leite condensado é mais grosso e é mais difícil de misturar. Depois que tudo estiver misturado, reserva até que o bolo fique pronto. E depois de 40 minutos, tu faz o teste. Se a faca sair limpinha do bolo, é porque ele tá pronto. Agora a gente deixa o bolo esfriar um pouquinho, pra poder desenformar. Para que aquela cauda que a gente fez penetre bem no bolo, é importante furar ele por todos os lados. Eu furei ele um pouco em cima... E agora que eu já desenformei, eu vou furar ali embaixo também. E aí é só derramar aquela calda por cima dele, sempre tendo certeza de que todos os pedacinhos ficaram bem molhados. Pra terminar o bolo eu coloco um pouco de coco ralado, o meu é com açúcar, mas se tu quiser usar o sem açúcar também fica muito bom. E aí, antes de colocar o bolo na geladeira, eu vou fechar ele com plástico filme. Se tu tiver algum pote com tampa, melhor ainda. Eu costumo deixar na geladeira até a hora de servir. Mas se tu quiser, tu pode tirar ele da geladeira, cortar em pedacinhos e embalar em papel alumínio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo e me diz qual outra receita tu quer aprender. Um beijo e até a próxima. Tchau!